Oi, gente, eu sou a Tata e eu tenho uma coisa para falar para vocês. Se você nunca sofreu de amor, se você nunca teve um amor não correspondido, você tá vivendo errado. Não tem como sair leso. Todo mundo um dia vai ter um amor não correspondido. Tem pessoas que passam a vida inteira tendo amores não correspondidos, que colecionam, né? Se você é um colecionador de amores não correspondidos, deixa aqui no, nos comentários pra mim. Cara, não adianta. Se você nunca teve o, o, o desprazer de acordar super feliz, olhar pra rua, ver que tá um dia bonito, ou então ver que tá um. Deixa o do jeito que tu gosta, sei lá. E aí, a primeira coisa que vem na tua cabeça é aquela pessoa. E tu lembra que ela não fala contigo há dias, que ela te deixou no vácuo no WhatsApp, que tal dia tu olhou pra ela e ela tava falando com outra pessoa. E isso estraga o teu dia. Se tu nunca teve esse desgosto. Tu não sabe o que é viver. Só quem vive de verdade. Sabe o que que é? Tu ir dormir pensando naquela pessoa, acordar pensando naquela pessoa, e tomar banho e lembrar daquela pessoa, olhar no espelho, procurar defeitos físicos em você mesmo, querendo agradar aquela pessoa, querendo imaginar como que aquela pessoa tá te vendo, olhar nos teus próprios olhos no espelho e imaginar como seria o olhar daquela pessoa para ti, só para querer ver não a tua própria imagem, mas para querer ver o que aquela pessoa vai estar tá vendo com os olhinhos dela. E você tá apaixonado, gente. Tá apaixonado é tu ficar arrepiado só de saber, só de lembrar. Eu tô aqui falando, tu vai lembrar dessa pessoa aí que tu tá apaixonado, que pode ser até que não seja correspondido, provavelmente para tu tá vendo esse vídeo. E tu vai se arrepiar, vai ficar com borboletas no estômago quando tu pensar em ver ela. Quando tu sair de casa, saber que tu vai em algum lugar, que aquela pessoa vai estar tá lá, que tu vai encontrar ela, tu vai ficar nervoso, tu vai ficar nervosa, vai dar um negocinho na tua barriga, vai dar um negocinho no teu estômago. É por isso que a gente fala que o lance é visceral, porque realmente dá um, dá um treco nas vísceras ali, entendeu? Dá um nervoso, dá aquele nó. Se você aí que tá me vendo, já passou, então tá passando por isso, deixa aqui nos comentários, tá? Você não está sozinho nessa. Esse canal aqui é um canal pra juntar todas as pessoas que sofrem de amor, pessoas que estão passando por algum processo, alguma dificuldade, alguma coisa, ou então estão se dando bem, né? E gostam de vir aqui ver, eu falar sobre isso, ou que são entusiastas. É, de pesquisas sobre o amor romântico como eu. Então, aqui é o seu lugar, meu amor. Enfim, se você sente todos esses sintomas que eu acabei de falar, passa por todos esses processos diariamente e mesmo assim essa pessoa que tu tá apaixonado, tá apaixonada, não te dá bola, infelizmente eu vou ter que vir te dar a notícia. Sim, você tem um amor não correspondido. Mas relaxa que tu não foi a primeira, nem a última pessoa a passar por isso e essa não foi a primeira, nem a última vez na tua vida que tu vai passar por isso. Eu acredito muito em Fases. Esses dias eu fiz um vídeo lá no meu IGTV muito legal, inclusive, se vocês não me seguem lá, me segue lá no Instagram, eu arroba é esse aqui, TataMNZ. Me segue lá porque por lá eu faço um conteúdo diferente pro IGTV, que eu falo não só de amor romântico, mas sobre outras cositas da vida. Então me segue lá que é muito legal, tá? Esses dias eu tava falando lá sobre fases, né? Eu acredito que a vida ela é feita de fases. Eu tava falando porque agora há pouco virou o ano, então muda o ano, mas não necessariamente tu mudou de fase. Às vezes mudou o ano, mas tu ainda tá passando por aquela mesma fase. Mudou Doando, mas tu ainda tá apaixonado por aquela pessoainha que não te corresponde, não é? Eu acredito muito nesse lance das fases. E, cara, se tem uma coisa que essa, essa crença das fases me fazem crer, é que vai. Passar. Aí eu tenho uma teoria. Sabe assim quando tu tá pedindo alguma coisa pro universo? Ou dependendo da sua crença pra Deus? Às vezes tu tá pedindo errado, cara. Às vezes a gente pede errado. Sabe quando a gente tá... Agora eu vou levar pro lance do amor romântico porque eu tô falando sobre isso, né? Quando a gente tá apaixonado e aí tu tá pedindo... Ai, Deus, eu queria tanto esquecer aquela pessoa. Ai, universo, me ajuda, cara. Eu queria tanto que mudasse logo, saísse, que o Mercúrio Retrógrado saísse logo, passasse logo. Porque eu não aguento mais estar tá apaixonado por essa pessoa e dar tudo errado. Na minha vida, eu acho que é isso, é o Mercúrio Retrógrado que tá trancando tudo na minha vida. Não, tô brincando, gente, mas é que às vezes a gente tá pedindo errado. Às vezes a gente tá pedindo errado. É igual tu chegar e pedir pra alguém: desenha uma flor. A pessoa vai desenhar que flor? Tu não sabe. Tu não sabe, tu só falou assim: ó, desenha uma flor. A pessoa pode desenhar uma flor, aquela que parece que tem uma pétala só. Pode desenhar uma margarida, pétalazinha por pétalazinha. Pode desenhar um girassol. Pode desenhar uma rosa toda linda, cheia de botões. A flor pode ser amarela, vermelha, rosa, roxa, Qualquer cor, pode ter caule, pode ter folha, pode ter espinho, enfim. Tu pediu pra ela desenhar uma flor. Aí ela vai te entregar e tu falar: Não, cara, não era essa flor, não era essa flor que eu queria. Eu queria, eu queria aquela, aquela flor que é assim, assim, assim, e aí tu dá os detalhes. É aí que a gente peca, entendeu? Às vezes a gente tá pedindo pro universo, para Deus, ou sei lá, no que, que tu acredita, para esquecer aquela pessoa, ou então para aquela pessoa gostar de ti, mas a gente tá pedindo errado. Às vezes tu passa o dia inteiro só pensando que aquela pessoa ah, não gosta de mim, não tá nem aí pra mim. Aí tu te olha no espelho também Olha só como é que essa pessoa vai gostar de mim Eu sou horrível mesmo e não sei do quê. Aí tu vai falar pra alguém o que, que tu fala Que ele não te deu bola, que ela não te olhou, que ela passou direto Que ela tava com outra, que ela tá namorando Aí tu vai estar o que as redes sociais dela só pensando coisa ruim Só dizendo que, ah, já foi fazer outra coisa Não, não me convidou, convidou realmente, realmente não tá nem aí pra, pra mim, mim Eu nunca vou conseguir conquistar essa pessoa. pessoa Entendeu? Tu tá só jogando pro universo Pra Deus, sei lá, coisas contrárias A essa tua conquista Coisas contrárias ao que tu tá querendo E o que, que tu tá querendo? Tu tá querendo Tá? Ou tu tá querendo esquecer? Nem tu sabe. Às vezes nem tu sabe, então, como que a coisa vai vir? Como que a situação vai se solucionar? Não vai, porque nem tu mesmo sabe o que tu quer. Então, primeiro sossega, conversa tu contigo mesmo aí e vê o que, que tu quer. Decide o que, que tu quer. E todas as tuas ações vão ser viradas para esse lado agora. Não, eu quero esquecer. Eu já vi que, ó, nada a ver, ele nem olha pra mim, ela não tá nem aí. Nossa, eu tô viajando muito. Quero esquecer. Faz tudo pra esse lado. Tem um vídeo muito. Muito legal, na real, tem vários vídeos. Né? Tem uma playlist de como esquecer. Eu vou botar no card aqui em cima pra vocês verem. É bem legal, tem várias várias ideias, várias técnicas, conversas, tudo mais sobre o assunto de como esquecer a pessoa que você está apaixonado. Ou não, a tua ideia é não. Eu acho que eu tenho chance sim. Então tu vai ficar vibrando em relação àquilo, entendeu? Vai ficar, tipo, pensando, fluindo. Deixa o lance fluir. Não vai ficar é, empacando as coisas com um pensamento ruim. Outra coisa, gente, tá apaixonado afeta a nossa saúde mental. Sim, afeta a minha. Afeta afeta sua, afeta de todas as pessoas que a gente conhece, afeta. Sabe aquele lance que a gente fala do coração partido, que ai, eu tô com o coração doendo, ai, machucou meu coração, ai, tô com o coração ferido, sabe? Isso faz todo sentido. Eu vi um vídeo muito legal no canal do Pedro Calabres, é, neurocientista, neurocirurgião. Neurocirurgião, acho que ele é. Eu vou botar o link aqui na descrição, tá bom? Muito legal, adoro o canal dele. É um. Eu não sei qual que é o vídeo, acho que é o do coração partido, alguma coisa assim. E aí ele explica que as estruturas cerebrais responsáveis por curar um machucado físico, tipo assim, tu tava andando de bicicleta, caiu, machucou o joelho, igual eu, eu fiz esses dias. São as mesmas estruturas cerebrais que vão curar quando você tá passando por um amor não correspondido. Olha que louco, é por isso que a gente fica com a mesma sensação, uma sensação de machucado. Então, com base nessa informação, eu pensei aqui, né? Por que a gente não tem paciência para deixar passar? Por que a gente não tem paciência para deixar, deixar sarar? Sabe quando tu te machuca? O que é que tu faz? Vai ali, passa um remédio. Quando tu era criança, tua mãe ia lá, passava o um remédio e aí tem que fazer o quê? Esperar. Passar, esperar, sarar. Mesmo que todo dia tu faça alguma coisa, no caso, faça um remedinho ali para ajudar no processo da cicatrização, para não inflamar, para não inflex... infeccionar e tudo mais, tu vai esperar passar. Tu não acorda no dia seguinte e tira o esparadrapo para ver se já passou de um dia pro outro. Não, a gente sabe que cada dia vai melhorando um pouquinho mais. E por que, que quando a gente tá apaixonado, o amor não é correspondido, a gente não faz isso? A gente não faz isso. A gente já quer acordar no dia seguinte e ter passado tudo. que acordar e já ter sarado. E aí tu fala, meu Deus, eu. Eu não aguento mais, cara. Eu tô vivendo com essa pessoa. Já pedi pra Deus, já pedi pro universo, já fiz macumba, já vi todos os vídeos do canal da tapa de como esquecer e eu não sei mais o que fazer. O negócio não passa. Calma, vai passar. É igual uma dor física, é igual um machucado físico, cara. Vai pensando nisso. Traz para ti que tu tá com machucado, tá ferido sim. Não precisa sair por aí super feliz. Sabe assim que tu, sei lá, tu quebrou a perna. Tu não vai sair por aí pulando ou fazendo coisas e vai sair. Andar de bicicleta, vai topar de ir um rolê com os amigos pra fazer uma corrida, fazer uma trilha. Não, tu vai ficar em casa porque Porque tu quebrou a perna. Não precisa ficar em casa, né? Mas tu vai ficar onde tu quiser, porque tu quebrou a perna. Quando tu tá com uma dorzinha no coração, por que, que tu não te permite também? Não, não vou para tal lugar, não tô afim. Por quê? Porque eu tô com o coração machucado. Ou então, ao contrário, pô, não, eu vou lá sim, porque esse vai ser o meu remedinho, esse vai ser o meu spray de beijolate que eu vou passar hoje no meu coração. Que é ir pra tal lugar, dar um rolê pra conhecer pessoas novas para conhecer pessoas diferentes, para sabe, para esfainder minha cabeça, isso pode ser o teu remédio, entendeu, cara? Legal isso, né? Por que, que a gente nunca pensa assim? Porque a gente não foi ensinado a pensar assim, né? A gente foi ensinada a sofrer, lutar contra, espermear e tentar a todo custo fazer que aquela pessoa goste da gente ou então simplesmente ficar acomodado em casa hum, sofrendo. Então eu achei legal, achei que faz todo sentido essa minha teoria, vocês não acham? Trazer o processo de cura como se fosse físico mesmo, e ter calma, ter paciência. É assim com qualquer processo que a a gente esteja passando, né? Então se você tá com qualquer dor emocional aí, às vezes há outros amores não só romântico, né? Calma, cara, vai passar, vai passar, vai passar e sabe qual que é a minha notícia? Que vai vir outro, vai vir outro amor, vai vir outro machucado. É impossível tu viver o resto da vida sem fazer um corte no dedo cortando uma cebola. É impossível tu nunca vai parar e pensar. Hum, Deu, cheguei, chegou Cheguei aos 20 e poucos anos, agora chega Nunca mais vou me machucar Eu, meu amor, esses dias eu tava andando de bicicleta, caí, ralei o joelho Fazia pra mais de 15 anos Sei lá quantos anos que eu não ralava esse joelho Tô com os dois joelhos aqui marcados, tá? Acho que vai ficar essa marca pra sempre, sei lá Inclusive se alguém tiver alguma dica aí de como tirar as cicatriz, Deixa aqui nos comentários <risos> Machuquei meu joelho caindo de bicicleta, cara Coisa que eu não fazia muito tempo Eu nem imaginava que eu ia machucar E é assim, e não sei se vocês sabem A dor, quanto mais inesperada, mais Dói. Esses dias eu vi. Nesse vídeo do, do Pedro calabresco que eu falei agora há pouco, ele também fala disso, mas eu tinha visto em outro lugar, fizeram um teste, que era assim: se tu é, sabe que tu vai sofrer uma uma dor, sabe? Tipo assim, sei lá, alguém vai te espetar um negócio. Se doía mais a pessoa fazer 5, 4, 3, 2, 1 e botar um negócio ou. Se doía mais, tipo, tu não sabe, tu tá, ah, e do nada vem o um negócio espeta. E aí foi constatado que dói mais quando é inesperado. E a paixão é como? Inesperada. Sempre. Tu nunca vai olhar pra aquela pessoa e dizer, hoje eu acordei muito afim de me apaixonar por essa pessoinha, então vou me apaixonar. Nunca, é sempre inesperado, do nada tu vai olhar e... Ah. <síntese> coraçãozinhos vão, vão cobrir os seus olhos. Tu vai botar aquele óculos que eu falo, né? Aquela lente que tu vai começar a ver tudo cor-de-rosa quando aquela pessoa estiver no lugar, é sempre inesperado. E é por isso que dói. E quando dói, vai passar, cara. Sempre vai passar, e sempre vai vir outra, e depois sai e passa. Então, cara, se tu tá aí sofrendo, se desesperando, para! Não sofre, calma, relaxa. Só entende que vai passar, que vai vir outra, que tu vai sofrer de novo, e que depois tu vai ficar feliz, e que daí vai ser correspondido, e vai passar. Passar uns anos tudo bem, aí depois tu pode ficar insatisfeito de novo, pode acontecer um término, e a gente tem que estar preparado para isso tudo, né? Por quê? Porque isso é a vida. Gente, foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, tchau!